graças à vida me me ha dado tanto me só não nos separava do princípio de fazer um mundo melhor, de transformar esse mundo num mundo de irmãos e irmãs. Aqui, de fato, é um lugar de encontro. É um encontro com a memória da vida do Ângelo, é um encontro de resistência, é um encontro de amigos, de amigas, é um encontro de afetos. Esse espaço aqui onde nós estamos, espaço Celso Daniel, justamente para fazer a memória de uma pessoa que fez diferença aqui no ABC. E esses encontros nos fortalecem na esperança e nos fortalecem na resistência, que foi a fundação, o a fundamento, o princípio da vida do Ângelo e, e de nós que estamos aqui presentes. Oh, meu Deus, é um Deus. Ángel es su nombre, significa mensajero. Pues él vino con toda esa ilusión y así sueño de servir y ayudar. ¿Y que no es? Vivenciamos. El espíritu está descansando como crianza, lo de español ¿no? como niñito desmamado en el seno de su madre. Espera Israel no Senhor. Espera. É isso aí, Então, se não praticamos em alguma religião, em alguma comunidade, mas se tornaram muito fechadas, muito conservadoras, muito legalistas, muito ritualistas, muito carismatismo falso, pois nós podemos fazer nossa comunidade, nossa igreja, na própria casa. Não? campas y, y besos. La vida habla de todo: de alegría, de tristeza, de guerra, de amor, de amor erótico, de amor vivo, de familia, de honor, de lamento. La vida va caminando y ángel, gracias a la vida. da ditadura militar, o regime militar sabia como apagar as pessoas das nossas memórias. Foi assim que, por 10 anos, no Brasil, não se podia falar no nome de Hélder Câmara. No exterior, todo mundo conhecia Dom Hélder Câmara. No Brasil, se perguntava: mas ele não morreu? Porque assim se mata as pessoas quando elas ficam ausentes da vida da gente. Por isso que as pessoas que a gente ama, elas não se tornam ausentes porque nós a fazemos presente. E o Ângelo vai estar sempre presente porque ele nos amou e nós o amamos. A amizade é uma forma superior de relação humana acima da política disse Epicuro no século 3 a.C. Ele disse isso em resposta à história dos gregos que considerava a política muito especial. E foi realmente uma conquista a criação da democracia, a construção humana. Mas, na, se nas relações de amizade, despontar inquietações diante de um mundo justo e desejo de se dirigir às pessoas atingidas pelas injustiças. A amizade acende ao patamar da esperança. As conversas extrapolam compartilhamentos da vida para também falar do mundo. Os passos se tornam mais próximos. E as mãos se enlaçam para não mais soltar. A amizade com Ange e Marcy foi se firmando ao longo da vida, amparada em ideais comuns, na troca de ideias e apoios recíprocos. Nos momentos de convivência e na realização de debates políticos, quando da existência do núcleo do PT. Ou seja na realização de saraus, para exaltar a cultura e elevar o espírito, algumas vezes na chapa. Ângelo foi um homem aberto para o seu tempo, mas sobretudo para o amor. O Ângelo foi amor. Amou intensamente a vida e as pessoas que conhecia e, que, e as que não conhecia, sempre receptivo e acolhedor, com imensa satisfação em receber pessoas, transmitindo o sentimento de empatia e solidariedade. Muito obrigada pelo seu exemplo, pelo legado que nos deixou e o bastão que nos transmite para seguir semeando ternura, respeito e generosidade. O meu avô, ele fez várias coisas para várias pessoas. Ele foi padre, amigo, pai, irmão e vizinho. Mas, para nós, ele foi o nosso vovô passarinho. Ele deixou conosco diversas coisas que são muito especiais e importantes. As raízes da Espanha, a vontade de fazer tudo com as próprias mãos, com a pelo livro e pelo xadrez e as histórias da vida dele. Ele era um homem forte, solidário e que gostava de conversar com as pessoas, reuni-las. E ele era uma pessoa que gostava de estar junto. Ele tinha o sonho de fazer uma comunidade e ele tentou fazer isso com a chácara. E deu certo por um tempo, mas depois acabou. Através da gente, ele teve esse sonho realizado e ele chegou a conhecer a nossa terrinha, a nossa comunidade. Eu sou muito grata pelas histórias que ele me contou, pela sabedoria que ele passou, pelas coisas que ele nos ensinou. O vô, ele pode não estar mais aqui fisicamente, mas ele vai estar sempre nos nossos corações. Vovô o Angel, presente. Obrigada. Mim, como a Lúcia falou, ele fez muita diferença. Na minha cabeça, o seu anjo, ele me passou esperança, mas não uma esperança qualquer a aquela esperança que o Paulo Freire fala, né? Esperança de esperançar. E eu sigo se assim, sempre na minha vida, pensando em tudo aquilo que ele me falava, como eu falei na época, só aprendizado, só, assim, ele a gente para cima, ele encantava. Eu gosto muito de cantar e com o Seu ano eu aprendi muito mais, que a música é, é amor, é carinho, é comunhão, Encontro, como lá a, a comunidade, como a ele mencionou, a chácara, né? quem conheceu essa chácara muitos, muitos anos atrás, que, que deve ser agora, como a comunidade de vocês, vou um ter o prazer ainda de conhecer, faz parte muito, muito de, da nossa essência. Seu ano vai estar sempre é, na, nos nossos corações e na minha cabeça ele partiu que todos nós vamos partir um dia, mas o nosso coração em sempre estará. É um prazer estar aqui com vocês. trago aqui um abraço do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, ao qual o Sr. trabalhou muito para que a gente pudesse chegar onde nós chegamos hoje. Lembrei também do nosso amigo Padre Edel, né sou lá da comunidade Jesus de Nazaré, que tem uma história muito parecida com o trabalho do, do Padre Ângelo, de trabalhar pela comunidade, melhorar a vida das pessoas, para que a gente deixe um futuro melhor. Acho que é importante a gente fazer esse momento aqui para que a gente possa trazer o conforto não só para a família, não só para manter viva a história do seu Ângelo, mas para que a gente possa manter viva Todas as pessoas que lutaram para que a gente pudesse chegar nos dias de hoje. E eu sei o quanto o seu anjo se doou por esse partido. E se nesse momento nós estamos vivendo um momento de reconstrução, nós temos as mãos e a militância dele, e que com certeza vai continuar. Eu estou vendo né, o netinho dele ali com a camisa do 13, a estrela do PT, que era um dos amores do seu anjo. E eu vi aqui meu amigo João Bosco, Ali atrás, foi presidente do PT, origem de alguns militantes do PT aqui. Fala o nome deles, a doutora Ana Paula Lupino, que é coordenadora do núcleo lá da região da Pauliceia, em Jordanópolis, onde o seu, o seu Ângelo fazia parte. Então, eu quero trazer aqui a nossa cidadania, porém, está dos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, eu quero dizer que o seu anjo, embora não esteja presente aqui fisicamente, ele se mantém presente nas nossas memórias e se manterá presente nas nossas lutas e conquistas para que a gente possa é, ser um semelhante, semelhante, né? é, fazendo a nossa luta, a nossa dignidade e manter viva a memória do seu anjo seu Se anjo presente. Deve-se passar por caminho de chão, estrada de pó e verde. Ali, na curva, após a escolinha, tem uma porteira onde você nos recebia. Braços abertos, feito anjo, festejando a nossa chegada. Abraços e beijos e sorrisos, harmonia espaço para refletir, cantar e poetizar, descansar da luta para amanhã voltar a lutar. Assim sempre foi e será. Aquela sua casa foi vendida, aquela escolinha da Marici já não existe. E ela continua ensinando -se. E você continuará nos recebendo. Nos abraçando sempre com aquele abraço bom de anjo. Na despedida dos corpos, guardarei sua mensagem, seu abraço de luta. Anjo querido, tomo para mim as palavras de pessoa para te dizer um até breve. Não digas nada, não, nem a verdade. A tanta suavidade em nada dizer e tudo se entender, tudo pela metade, de sentir e de ver. Não digas nada, deixa esquecer. Talvez que amanhã, noutra outra paisagem, digas que foi o van toda essa viagem. Mas até onde quis ser quem me agrada... Mas ali fui feliz. Não digas nada. Obrigado. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. O Evangelho de João é, 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra do Senhor. O texto começa falando sobre é, nada te perturbe, nada te atemorize. É, então, é, é um contexto onde Jesus estava junto com seus discípulos e suas discípulas e provavelmente eles já estavam sabendo né, dos, dos riscos e dos perigos que estavam por vir é, na ida a Jerusalém é, na ida ao encontro do centro de poder daquela região da Judéia. e isso significava medo e significava risco, risco de vida, risco de morte. Então Jesus diz no início já para eles não não tenho medo, não nada vos turbe, né, nada vos perturbe. Então acho que é, é, essa é uma das questões né, importantes desse texto porque nós vivemos é, no Brasil, na América Latina, nós vivemos desde a chegada dos portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, enfim, né? Desde que as colônias, a colonização se estabeleceu aqui em no nosso continente, nós vivemos medo, desgraça, brutalidade e, e continuamos nessa, nessa situação de colonialidade presente e nos últimos anos nós tivemos bastante medo, é, continuamos, né as situações que, que nos rodeiam é uma situação de medo. Então, essa palavra é, não era diferente também, Jesus, com o Império Romano e com com, né, com tantas pessoas é, querendo um, é, um, um poder centralizador, e dominador e ditador. Então, quando Jesus diz aos seus amigos e às suas amigas, seguidores e seguidoras, não tenham medo, não, não, não, nada vos perturbe. Eu acho que isso também, nós, na nossa trajetória, né, enquanto cristãs e cristãos, da fé cristã, mas também não sendo cristãos e cristãs, nós tivemos é, muito forte isso, da a gente dizia: ninguém solta o nome de ninguém. Mas nós. Falamos, falamos muito isso nesses últimos anos, ninguém solta mão de ninguém. É, porque é essa a consigna para que nós nos mantivéssemos juntas e juntos, para poder enfrentar é, essa bestialidade que vivemos tão recentemente. Então, isso é uma das coisas que eu queria ressaltar do texto. A, a outra coisa que aparece muito forte no texto é a palavra caminho, rodós, no grego. Caminho. Né? É, caminho, Que caminho é esse? O caminho, o caminho de riscos, o caminho da defesa da verdade, o caminho de defesa da vida. Sempre, sempre nesse caminho haverá riscos. E quem quer, de fato, seguir por este caminho, que é o caminho que Jesus indicou, ele diz assim, e, vocês sabem o caminho. Onde Tomé diz: Mas qual é esse caminho? E a gente não sabe o caminho. Ele diz: Não, vocês sabem, vocês conhecem o caminho. Se vocês não viram até agora ainda, como? Então, o caminho que o anjo, né? O caminho que o anjo trilhou, que procurou trilhar todos os dias da sua vida e que muitos de nós, muitos de nós procuramos trilhar, é, tentamos. A gente desvia, volta, desvia, volta, todo dia a gente desvia e volta, né? Mas a gente tem um referencial de caminho, esse caminho de, de, da verdade, esse caminho da vida, ele é um caminho de riscos, é, sempre. Sempre foi, esse é o grande testemunho, ele é um caminho da cruz. Ele é um caminho da cruz. Né? É, e ele é um caminho do amor incondicional a cruz se torna esse símbolo porque ele era um, um símbolo de tortura mas ele é um caminho do amor incondicional então quando ele diz Jesus diz ninguém chega ao Pai no Evangelho de João se usa muito a, a simbologia de Pai para Deus né para divindade para para criação para o criador enfim é, Ninguém chega ao Pai, ninguém chega a Deus se não por mim, ou seja, por mim nesse sentido, por este caminho. É um caminho difícil de seguir. É um caminho que exige todos os dias nossa, como é que eu vou dizer? Nossa análise, né? Eu estou realmente indo pelo caminho da vida, eu estou realmente é, sendo sal, né? como nós começamos, eu sou realmente sal, eu estou realmente sendo é, um pouco de luz na vida da sociedade, um pouco de luz na vida das pessoas, eu estou fazendo diferença no meio dessa sociedade possuísta, ista, ista, ista, está não é? E é essa trajetória que o Ângelo Iluminou muitas pessoas, e essa, essa trajetória, esse caminho que ele buscou, esse caminho que ele criou, esse caminho que ele foi mostrando e que ele, que ele deixa. Então essa é a memória do caminho de Jesus. Né? Essa é a memória também que a gente traz aqui hoje, que foi o um caminho que Anjo Ângelo tentou na sua vida, deixou esse como testemunho para muitas pessoas que aqui estão presentes não presentes, e também para a sua família. E a gente sabe né, quantas pessoas já deram a sua vida por causa deste caminho. Eu queria lembrar aqui algumas pessoas, né, eu quero lembrar aqui Dorothy Stein, eu quero trazer aqui Chico Mendes, eu quero trazer Margarida Alves, é, enfim, né, Dom Helder Câmara mesmo, que, que também foi perseguido, Dom Pedro Casaldáliga, que nós conhecemos suas histórias, é, e tantas outras pessoas que no tempo da ditadura foram torturadas, maltratadas, mortas, assassinadas, e também lideranças indígenas que atualmente ainda estão sendo assassinadas porque estão defendendo a vida do planeta, estão defendendo a vida da sua, da, do seu povo. Aqui do lado do nosso lado, o que aconteceu com a prisão do Lula, é, que também foi um testemunho forte. É, muito muito forte muito, muito trágico mas que foi uma pessoa que não fugiu né? não fugiu que, que disse não eu eu vou e eu vou provar que eu sou inocente é, e que viveu estava preso por 570 dias e que nós né? e que muitos companheiros nossos e muitas companheiras nossas do MST movimentos sociais movimento sindical é, mantiveram acesa a chama da esperança no acampamento ali do lado da Polícia Federal em Curitiba. E que nós, quem pôde estar lá, quem já passou por lá, pôde experimentar a esperança e a resistência. E eu creio que é isso também que Ângelo nos deixa como testemunho e que, que tantas pessoas nos deixam como testemunho. É, que... Que essa, né, que essa divindade, que esse Deus da vida é, esteja com vocês todas e todos para o consolo e o fortalecimento da fé e da esperança na vida, na justiça e na verdade. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Um Maravilha ver aqui um técnico da TV Alternativa, né? ¿Tu nombre? Judán. Oh, caminante no hay camino, sírate si camino al andar. Tu poeta Antonio Machado. no es una palabra que va a ser un te no sé si te lo en las caminada. Caminada. Vea que la caminata de Cáceres o de España, o a la palabra española: caminata, hay cansado. No hay caminada. Es seguir a vida. Porque en la luta está nuestra victoria. eh no vamos a esperar una victoria maravillosa, porque no, ya estamos resucitados, no, ya estamos libertados, no, ya estamos na la victoria. ¿Eh? Y esa victoria tiene que ser clara no medio de las mayorías, no medio del povo. Estoy hablando aquí, imagino que hay clase media, media baixa. Ai ah, irmãos, deveremos voltar sempre, sempre ao nosso povo mais humilde, mais simples, refugiados, o que aconteceu em São Sebastião. Que maravilha, né? Vocês escutaram aquele restaurante? Pimenta Rosa. Vamos lá visitar esse restaurante. Ofereceu de graça às pessoas, salvou muitas pessoas, abriu o Wi-Fi, a internet. Queriam oferecer nada, nada, amor, na caminhada, né? E Lula está propondo isso também para o chefinho aí, esse cidadão, esse cidadão do Banco Central, neto também de alguém que colaborou com os militares, Roberto Campos. Eu quero levar ele para conhecer a realidade dos últimos, do povo, do nordeste, dos humildes, e com Jesus também, caminhando no meio do povo, não foi aula, não foi, na caminhada ele foi ensinando, ele foi abrindo os olhos daqueles amigos. Até o um momento, quando eles voltaram felizes, porque tinham feito algumas coisas boas, ele pulou de alegria, saltou, hein? E logo, Pai, escondeste estas coisas aos sabidos e entendidos, revelaste aos humildes." Falamos de Lula, essa maravilha de pessoa, né? Alguém comentou no, é que você não vai comparar com Gandhi, com Mandela, com José Mujica, muito querido, em Uruguai. Não, não dá para comparar, não. Ele é superior a todos os Sinceramente, eu acho que ele é superior. Então vamos seguindo caminhando como Moisés, como os líderes. Já lembrou alguns deles, os mais humildes, os mais conhecidos. Ángel para nós, é um ángel, um mensageiro para mim. Uma oportunidade maravilhosa com Miguel, que estou aqui, da fraternidade de Carlos de Foucault. Mas vamos lembrar de Moisés com esta musiquinha bem simples. O povo de Deus, no deserto andava Mas na sua frente Alguém caminhava O povo de Deus Era rico de nada Só tinha esperança Só tinha esperança E o torna Mais forte! Sou teu povo, Senhor, e estou sua estrada, somente a tua graça, me basta e mais nada. Por a caminhada e com todos os servidores do povo. Muito obrigado. É um recado, uma mensagem que a Érica mandou. A Érica está lá de Brasília falando Mãe, filma tudo. A Lúcia está aí. Eu quero ver a Lúcia falar. Ela começa assim. Kikiriki Cantar é. sem fim Kakaracá Cantar sem parar Ai kikiriki, cacaracá, Bruta folia que vamos armar é. Uma canção que a Ângela adorava cantar e fazíamos ali jogar jogral, cantávamos muito alegres. É assim que eu lembro dele, de braços abertos e com um sorriso bem largo no rosto. Negon, eu ouço sua voz e sua alegria em lembrar do Kikiriki. Ouço as risadas e sinto aquele abraço forte que só você sabe dar. Gratidão por tudo. Gratidão por ser essa luz que passou em minha vida. Vida, vida, Peraí. E tenho certeza que em outras milhares. Sua humanidade e seu carinho com todos é inesquecível. Vai brilhar, brilhar lá no céu, seu anjo partiu, mas deixa um legado de sementes de amor e humanidade. Sua neta de coração. Érica Vieira. Eu sou a da minha madrinha. O Ângelo, meu padrinho de coração. Tudo começou a minha vida, foi com a família da minha madrinha aqui. Meus padrinhos de batizado, eu sou filha adotiva. Comecei a andar na casa deles, comecei a namorar atrás do jipe Esse jipe é famoso. Esse jipe é famoso e descobrimos agora no, no rural. Né? E eu tinha 15 anos e não pude me casar no civil. Então foi um transtorno porque eu queria casar na igreja apostólica romana e não podia, uma confusão. Eu tive um apoio muito grande deles, principalmente dele, do meu padrinho querido. E, e a força que nós tivemos no casamento, Participamos muito de encontros de casais com ele. E a gente era dois jovencinhos, né? Mas nós aprendemos muito com esse casal. E tenho certeza que muitos casais, eu estou representando cada casal que vocês ajudaram através do amor, através do respeito e muita gratidão. Nós vamos completar dia 17 de março. 50 anos de casal. Tá vendo? Foi esse exemplo de amor, de gratidão, de respeito. Temos filhos maravilhosos. Tudo aprendemos com esse amor, esse casal tão lindo. E realmente a gente tem que continuar com esse legado dele que foi amor, respeito ao próximo porque ele sempre são tantos exemplos se ficasse aqui um dia não daria né é verdade. essa chacra foi foi um um bálsamo na vida de cada um então meu muito obrigada ele estará sempre vivo em nossos corações e muito obrigada a cada um que veio aqui. E vamos continuar essa bandeira dele? Sim. Vamos? Muito obrigada. Eu dar um abraço ao deputado federal Tiseitinho. Gostaria de lembrar aqui, diante de tudo que eu estou vendo, de um poema é, do Bertold Brecht, que fala das pessoas que montam das pessoas que lutam por um dia que por isso são boas. Aquelas que lutam muitos dias são muito boas. Aquelas que lutam por anos são ainda melhores. E aquelas que lutam a vida toda, essas são imprescindíveis. E o Ângelo lutou em favor dos trabalhadores, lutou contra todo tipo de preconceito contra tudo que é praticado de mal na nossa sociedade, mas que com as suas atitudes, com os seus atos, com a sua luta, marcou o coração das pessoas. Eu vou fazer 70 anos esse ano. Eu, o anjo foi o padre que fez minha primeira comunhão. Quando ele chegou com o grupo espanhol Engenheiro Bular, em dinheiro Gulás, onde eu venho é... Era muito estranho ver um padre de batina subindo paredes da paróquia. Nós não tínhamos visto homens, pedreiros, padres. E o Ângelo, em nenhum momento da vida, ele deixou de acompanhar as pessoas que ele acompanhava. Seja na Vila Matilde, seja em Monte Virgem, seja em Dinheiro ele não se ausentou da nossa vida. Então eu não posso dizer o que são esses mais de 60 e 60 e quantos, né? 67, quase 67 anos né? de conhecimento, porque eu era muito criança quando ele chegou a me engolir. Mas eu tenho que dizer obrigada, Ângelo, por tudo que eu sou. Que a gente diga isso, que o legado dele, o ensinamento, o compromisso que ele teve com as pessoas mais perseguidas como foi o AIDS em Monte Birch, nunca deixou de acreditar que o Aires e a sua esposa eram inocentes na escola base. Os fake news que nós conhecemos hoje vêm de muito longe, e ele sempre esteve do lado da verdade e da justiça, e muitos outros fatos, até o ponto de ser também vítima das mentiras, como ele foi vítima daquela ação trabalhista em Aradas mas por ter feito bem às pessoas, era impossível ele se negar e que um exemplo que tivesse sido ruim na vida de alguém contaminasse o compromisso dele com outras pessoas. Ele não se deixava levar, oh, mas aquela pessoa não é tão boa. Isso, para ele, era indiferente. A bondade estava nele e não no reconhecimento do que a outra pessoa precisava ter, ou não, precisava ter a necessidade de ser reconhecido, e isso o Ângelo nunca se curtou. A gente ficou, depois que eu fui para entrei na congregação, acho que ficamos uns anos sem se encontrar, e depois, no fim, a gente ficou disputando né Ângelo Luiz, lá em Brasília, né, Gabriela se ia para casa deles ou se ia para nossa casa. E eu tive a alegria de voltar a conviver com a Marici, com o Ângelo, durante todos esses últimos anos. E aí, a família deles não é a família de quatro pessoas, é a família de muitas pessoas que o Ângelo uniu e continuará unindo. Esse legado, nós não podemos nos separar. O compromisso que ele nos levou, e lá em casa, na Maricê a Testemunha, o quanto que ele se angustiava com as fragilidades da Igreja Católica, que mesmo tendo saído do sacerdote, ele não saiu da igreja. E, e morreu padre, como ele sempre disse: Eu não fui, eu sou. Porque segundo a lei de Meu Obsidere, um sacerdote será sacerdote para sempre. Ele foi sacerdote e pastor nosso a vida inteira. Mas se você deseja fazer algum agradecimento, chora, né? Chora. A então, gente chora junto, né? Então, gente, muito obrigada por tudo que vocês representam na nossa vida. Eu tenho meus filhos lindos, meus netos lindos e meus amigos maravilhosos E nós vamos continuar juntos, como ele queria. Tá bom? Muito obrigada. <risos> bom conhecimento, conhecimento sublime das histórias das terras distantes que ele contava, que juntou o bom conhecimento da filosofia, da conduta social, da boa política e do bom evangelho. Só ele conseguiu fazer isso. Então, eu acho que é uma boa e...